E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira, mais uma vez com você. E hoje a gente vai começar em pé e vamos terminar sentados. É isso mesmo, porque a gente vai a tela do computador já, já. Mas antes disso, eu quero explicar para vocês o que, que a gente vai falar nesse vídeo um pouquinho sobre a importância de conhecer o seu público, tá? Fica comigo aqui mais uns minutinhos. Não esqueça que de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, eu faço live no meu Instagram. O link tá aqui embaixo, eu espero você... Tô sempre com convidados, eu chamo também pessoas na surpresa ali para participar da live. E além disso também faço sozinho para poder tirar dúvida ali, dá uma hora tirando dúvida da galera que vai bombardeando com perguntas, beleza? Espero você lá. Agora, voltando aqui a, a, ao nosso tema, tá? que é importante, se eu vendo no Mercado Livre, se eu vendo na B2W, se eu vendo em Marketplace, entender o meu público, tá? Quando a gente fala de loja virtual, a galera já tem uma noção maior nesse sentido, mas também serve para isso, tá? Se eu não compreender o meu público, eu não sei com quem eu estou falando. Se eu não compreender o meu público, eu não sei que tipo de oferta, que tipo de situação que agrada esse público que eu estou falando. Se eu não conhecer pra quem que eu tô vendendo, eu não sei o que que ela tem de problema e às vezes aquele produto soluciona um problema. Ou seja, se eu não conhecer pra quem eu vendo, é muito difícil eu vender produto, tá? É a mesma coisa, você pegar alguém, a pessoa vende carros de luxo. Se ele for vender carro de luxo, por exemplo, numa classe baixa, vamos, vamos usar esse exemplo, porque ele não conhece o público dele. É que é um exemplo bem xílio da pessoa não, não entender onde ele tem que, talvez, o público ele tem que buscar, mas se ele for vender uma classe muito baixa, ele não vai ter o retorno. E aí ele vai falar, nossa, carro de luxo não vende. Ou a mesma coisa, carro muito popular. Ah, nossa, carro, carro popular não vende. Isso a gente vê muito, por exemplo, em garagens, né? De carro em Ribeirão, você vê muito isso. Você tem garagens de carros mais caros em locais onde é onde normalmente tem-se um público com mais poder aquisitivo e você tem garagem de carros mais simples, carros mais antigos em locais onde tem o, o trânsito já e outras garagens ali de público com menor poder aquisitivo. E quando a gente fala de marketplace, a gente fala isso também importa, tá certo? Nós temos produtos de, de valores diferentes que operam melhores em alguns marketplaces. então a gente tem ah, o público B2W, por exemplo, é um público que aparentemente é de valor aquisitivo maior, tem um ticket médio mais alto, então você vende produtos mais caros ali. O Meli vende de tudo? Vende de tudo, mas, por exemplo, quando eu falo de cosmético eu vendo as marcas mais caras, melhor na B2W, do que dentro do Mercado Livre. Tá? Então, além disso, eu quero fazer algumas ações, eu quero ver onde eu vou dar um presente para o meu cliente, quero colocar um brinde dentro desse produto. Sem conhecer o público não tem como, tá? Quero vender um produto, eu preciso conhecer o meu público. Ali, mas eu nem comecei a vender, como que eu vou conhecer o meu público? Fica comigo que a gente vai pra tela agora, eu vou mostrar pra vocês o relatório da Neo Atlas do primeiro semestre do e-commerce. Vocês vão ver que dá pra entender tudo lá dentro do seu público, mesmo sem você fazer uma venda. E se você já vende, analise esse relatório com muito carinho que você vai entender o comportamento das pessoas que compram de você. Se você ainda não fez esse levantamento, tá certo? Bora pra tela. E aí, tudo bem? Continuando aqui então, né, a nossa aula agora na fase PC, esse relatório vai estar aqui na descrição para que você possa fazer o download, tá certo? Então, é um relatório da Anel Atlas, eu achei esse relatório um dos mais completos que eu já vi hoje sobre e-commerce, tá certo? Então tá aqui, ó, e-commerce radar primeiro semestre. E aqui vem as empresas, né, os apoiadores, tem o sumário, tudo que a gente vai ver aqui, ó, principais dúvidas, metodologia, destaques, avaliação, perfil de compradores... Isso é muito legal, ó. que ele explica, depois leiam certinho o que é o Neo Atlas, as principais dúvidas respondidas no estudo, metodologia, tá? Então leiam com carinho tudo aí. E aqui destaques, ó. Eles colocam mais smartphones, com aumento da penetração do smartphone, a parcela de compras por dispositivo móveis cresceu de 11% para 34%. Olha que legal. A dependência de e-commerce marketplace é evidente em quase todas as categorias, sendo que 35% das vendas são efetuadas pelos marketplace, o e-commerce brasileiro é muito dependente das buscas do Google para conquistar é, clientes. Cerca de 60% das transações acontecem após uma busca do site. E vamos, vamos depois vocês leiam tudo isso aqui, tá? Ó, 30% de frete gratuito, tá certo? Sendo que ó, a categoria com maior dependência dessa estratégia foi a de brinquedos com 60%. Aí tem os agradecimentos, avaliação do, do, do comércio brasileiro. E aí que você já começa a entrar em dados interessantes, ó. Ó, gênero, tá? Meio a meio, hoje a nível Brasil, tá certo? A mulher ainda esperando um pouquinho, o homem em compra. A faixa etária, ó, vou fazer um anúncio no Facebook Ads. Yes, olha a faixa etária aqui, ó, 25 a 34. 35 a 44, olha que legal. se eu consigo deixar maior ainda, não. Tem que ser assim, tá? Então a maior parcela tá aqui, ó. A gente tem 50, 59% da parcela de compra aqui, mas a gente ainda tem 15% aqui, essa primeira faixa aqui é um pouco complicada, porque tem, tem faixas de 18 anos, que às vezes não tem 18 anos, e além disso depende às vezes do, do, do dinheiro de outras pessoas para comprar, tá? Mas aqui, ó, que faixa legal, interessante, ó, 15% das compras, de 45 a 54, 8% das compras, 55 a 64. A lei, isso é muito, isso é pouco? Se isso aqui for sobre faturamento, tá? Você tá falando aí, de se bater a previsão do e-commerce pro, pro final do ano e isso se mantiver, você tá falando em quase 14 bilhões de compra aqui, ó. Só aqui, entendeu? Então a gente foge um pouco da galera, de todo mundo, ó. Perfil dos compradores, a região sudeste apresentou 66,7%. A gente vai descer e vai... Aqui, ó, tá vendo, ó. Qual a região que mais compra? Ah, minha região, será que eu consigo vender a minha própria região? Olha aqui, aqui você tem os valores. Os percentuais de compra de cada uma das regiões, ó. Certo? Participação dos gêneros por categoria. Isso aqui é legal também. Ah, o que, que eu vou vender? Ou o que eu vendo? Tá em qual categoria? Ah, tá em brinquedos. Ah, então 70% da decisão de compra do momento da compra é feito por mulheres. E 30% por homens. Então eu sei que a minha comunicação tem que ser bem mais feminina, voltada muito mais para mãe, nesse caso aqui ou para mulher né? Não, não necessariamente mãe, mas para mulher, mas eu tenho uma parcela de 30% masculino que decide a compra tá? Então ó, Magazine aqui, livrarias, moda, saúde, tem uma que é muito interessante, o materiais de construção ó, 44% é, feminino, e 56% masculino. Ah, Alexandre, aqui pode ser que o homem tá usando o cartão da mulher? Também pode ser, tá? Usando os dados da mulher para fazer a compra? Pode ser sim. Ah, mas mesmo assim tem um indicador aqui interessante. Quem trabalha em tabacaria, ó, 39, 61. Óticas, ó que legal o dado, a 58, 42. E você tem dados mais, tipo, distantes, ó. O automotivo masculino, 72%. 28% feminino. O calçado, 71%, 29% masculino, mesmo o automotivo tendo essa divergência. A gente vai depois ver os totais de, de, de compra aqui. Então, 28% das compras são feitas por mulheres. Será que acessórios automotivos para mulheres não, não dariam resultado? Então, isso aqui é muito importante. Olha essa aqui, ó, materiais artísticos, olha a diferença. Então, isso é muito, muito legal para você entender... Seu público é mais feminino ou se vai ser mais feminino ou menos feminino, tá? Aqui, ó, participação das faixas etárias por categoria. Então, qual categoria que eu tô? Ah, Alexandre, eu tô lá em beleza e saúde. Ó, vamos lá, saúde e bem-estar aqui, ó. Tá vendo? Tô aqui. Ah, então tá, legal. E eu tenho uma faixa de compra muito grande em 25, 34, 35 e 40. Tá? Eu confirmo aquela estatística anterior, tá bom? Apesar que todos aqui estão confirmando a estatística anterior, ó, tá? tá você, você já entendeu se é mulher, o seu público, agora você entendeu um pouquinho mais da faixa etária, você já viu o potencial de compra da sua região e olha aqui que legal, por estado, tá? Conversão por estado, isso aqui é uma taxa média de e-commerce, tá? para conversão por estado. Ah, eu tenho o meu e-commerce. Deixa eu ver se eu estou dentro dessa média. Deixa eu ver se eu posso melhorar a minha média. Como é que eu vou fazer para melhorar a minha média? A média Brasil tá em 1.4 hoje. Isso significa que a cada, 100, a cada 100 cliques, 100 entradas no site, 1,4 vendas acontece. Então vamos colocar aqui a cada 200 vendas, quase 3 vendas tem que acontecer. Aí para você manter a média Brasil. Mas você tem regiões com uma média um pouco mais baixa, ó. Certo? Aqui também, ó. Taxa de conversão por estado. Aqui taxa de share de pedidos, na verdade, tá? Isso aqui é quantidade é percentual de pedidos por cidade, tá? Então aqui tem um top 10 das cidades que mais compram. As cidades que mais compram, ó. Depois chequem aí e vejam se bate com o negócio de vocês. Isso não quer dizer todos os segmentos, tá? Mas isso aqui tem uma importância. Tem uma importância legal. Ah, eu tô próximo de Salvador. Será que se eu tiver um frete bom para Salvador... Eu não posso morder um pouquinho desse share de pedidos? Então você começa a ter uma, uma visão legal aí do que é necessário trabalhar muito forte. Tá? Isso aqui é bem legal, a fidelização de cliente. Para conhe Conhecendo o seu cliente você consegue fidelizar o seu cliente. Então 59,8% das compras hoje do e-commerce nacional são de visitantes que retornam ao marketplace ou retornam ao site tá? E 40% novos. Isso é legal, tá tirando a dependência de sempre, tá buscando clientes novos só você começa a ter uma base de faturamento, se você fizer bem feito, tá? Isso aqui é legal também por cliente, tá? É, 74% dos clientes fizeram uma compra só, 16% fizeram duas, 3% fizeram quatro. Então você começa a entender também até onde dá para ir. Tá? A origem da primeira compra, olha que legal aqui os dados, ele te diz por onde vieram a maioria das, da, das origens da primeira compra, tá certo? Então tráfego direto, quando foi direto da primeira compra, 76% Primeira compra do Google AdWords, 76% Sempre vai ser maior a primeira compra porque eles estão te conhecendo, tá? Então aí depois você tem, mas isso é legal Onde é o melhor lugar para eu atrair meus novos clientes? o número de pedidos nos marketplaces tá? Percentual das categorias representadas nos marketplaces, tá? Isso aqui de maneira geral Então, 40% automotivo 46% 49% E aí chega naquela média de 35% Então, de todo aquele percentual de venda Que você viu lá de compra Entre homem e mulher Com origem no marketplace agora Tem esses números Então, ah, o marketplace é bom para minha categoria? Entra aqui, ó Tá? Entra aqui a gente tem casa com percentual bem baixo, será por quê? Barreira logística, dificuldade de configurar a, a minha logística na maioria dos marketplaces, tem vários marketplaces onde você consegue colocar sua condução de frete, utilizando a Frenet, por exemplo, procurando o um canal aí que eu já falei, tá? Tempo médio de navegação, isso aqui é interessante também, para você ver quanto tempo mais ou menos você teria para atrair o seu cliente de acordo com a sua categoria, tá? Participação de dispositivos móveis, tá? Aqui até para quem tem, tem loja virtual mesmo, ou para quem às vezes faz uma descrição com imagem, alguma coisa que fica ruim no celular, acessa lá e dá uma olhada. Ó, porque você tem participações aqui de formas fortes, tá? Bem forte aqui, ó, 42% em moda íntima, 40% em modo e acessório do celular participando dessa compra, tá? E aqui a taxa de, de conversão por categoria e dispositivo de acesso. Tá? Então a gente consegue ver no computador a conversão e no celular a conversão. A conversão está maior no computador. Talvez por quê? Eu acredito que muita, muito, muitas delas por ficar difícil de enxergar a mesma coisa no celular que enxerga no computador. Então o nosso trabalho, tanto em anúncio de mercado livre, foto, descrição... É facilitar para que a pessoa que também está no celular, no mobile, enxergue todas as informações com qualidade. Tá? Ticket médio por categoria. Então tá aqui, ó, acessórios automotivos, ticket médio das categorias. Eu vou entrar para vender agora, ou eu já vendo. Deixa eu ver qual que é o potencial do ticket médio da minha categoria, se eu conseguiria aumentar esse ticket médio, fazendo kit, compondo várias coisas diferentes. Então você vem aqui e você consegue... Tentar aumentar esse ticket médio por categoria, tá? Itens por pedido por categoria. Isso aqui é se as pessoas que compram várias coisas quando vão comprar ou se elas compram uma só. Quem já trabalhou com loja física? Eu nunca trabalhei, mas eu, eu, o pessoal fala muito disso, né? De item por venda. Ah, a pessoa tem que ter tem um nome, eu não sei o que falar. Mas tem um nome pra isso, né? Ah, fulana fez cinco vendas. Ah, e qual que foi eu não sei o que lá dela? Ah, foi de dois. Pô, legal. Foi cinco vendas com uma média de dois itens por venda. Então aqui é a média, tá? De, pedidos por categ... de itens pedidos por pedido por categoria. Então a categoria de bem-estar tem uma média de 1.5. A categ... categoria de farmácia... Desculpa. Tem uma média de 2.4. A casa já tem uma média legal. A pessoa vai compondo esse pedido ela dificilmente ela leva uma coisa só, tá? E aí eu vou pensar, será que eu estou oferecendo sempre uma coisa só para o meu cliente? Eu posso oferecer duas já, três já, fazer um kit, ou sua loja virtual compre junto, quem viu, viu também. Abandono de carrinho a gente vai usar mais para a loja, pra loja virtual e pode fazer um pouco de sentido quando você olha a questão de visitas, por exemplo, no, nos marketplace, fala, nossa, eu tenho bastante visita e não tenho conversão. Lembrando que dependendo do marketplace essa, essa taxa é bem menor, tá? Ela é bem menor, tá? Taxa de rejeição por categoria, isso aqui é pessoas que entraram e já saíram quando logo que entraram, então essa aqui é a rejeição da taxa, as pessoas não entraram ou acharam que era uma coisa e viram que era outra, ou entraram e não gostaram e já saíram rapidamente das, da, dessas categorias quando entraram em e-commerce e marketplace, tá? Top de origem, só para você ver como é importante. Olha o Google orgânico aqui, acima do Google patrocinado. Então, para quem tem e-commerce aí, pô, vou atrás de um treinamento de SEO. tá? eu vou, vou me virar aí, cara. Vou lá no Faço Seu Destino, no meu site, www.façoseudestino.com.br, eu indico na aba curso um treinamento de SEO. Se você tem, se o marketplace que você trabalha usa a sua descrição para posicionar o seu anúncio de forma orgânica, ou a sua loja virtual, cara, você precisa estar orgânico, olha aqui. As origens, cara, de... dos compradores, que legal. Tá, então você tem aqui mais o e-mail marketing, ó, que muita gente fala que é ruim, que não funciona mais. Tá aqui, ó, tá? E vão sempre lendo as considerações aqui, ó. Se vocês não entenderem alguma coisa, lê aqui, tá? Pedidos por origens e dispositivos, ó. Tá? então os pedidos vieram da onde, em quais condições, ainda está superior, tá, só aqui em Facebook Ads que a origem é maior é, do mobile, tá, mas aqui ó, Facebook normal também bem igualado, mas o restante ainda é superior, só que a gente tem uma parcela a considerar aqui bem grande quando a gente fala de celular e smartphone, tá, formas de pagamento, isso aqui é legal para eu entender, tá? Isso aqui é legal para eu entender, taxa de aprovação de forma de pagamento. Se as pessoas compram muito ou não, ó. aqui tem um balanço bem legal. Ó. Boleto, cartões aqui de maneira geral e outros meios de pagamento, tá? E aqui até uma, uma um equilíbrio de bandeiras, ó, tá? Um equilíbrio de bandeiras aqui, ó, de cartões. É bem interessante esse dado, tá? Aqui parcelamento, olha que legal aqui, ó. 100% que o boleto normalmente é uma só né, Para lojas e e-commerce E marketplace Aqui é parcelamento, olha que legal 13% Acontecem com mais de 6 parcelas Mas eu tenho então 87% Acontecendo com, mais, com menos de 6 parcelas Sim, e se eu for puxar Um pouco mais essa régua Eu tenho aqui 76% Das compras acontecendo com menos de 3 parcelas Então está montando E-commerce, será que eu preciso oferecer 12 Sem juros que vai me onerar ou posso oferecer três parcelas sem juros e deixar o resto com juros? Eu acredito que dê, entendeu? É questão de analisar, mas esses números são legais aqui. Depois leiam também aqui as formas de pagamento, tá? Frete gratuito, importância de gra... frete grátis nas categorias. Tá? E se você vai trabalhar e você tem condição de colocar o seu frete, às vezes estuda para a região que você hoje já mais vende, ter um frete grátis ou ter um frete mais barato, embora eu odeio frete grátis porque é só custo, né? Ah, repassa o cliente, tá bom, isso encarece seu preço, etc, a gente sabe disso, mas tá aqui, olha a importância de ter o frete grátis, olha calçados e acessórios 53%, cara. tá? Das compras feitas com frete grátis, óticas, ó, 48%, aí eu volto lá, será que o meu ticket médio suporta, eu inserir um frete grátis? Ó, vamos voltar lá no ticket médio, olha aqui, ó. Calçados e acessórios, R$ reais. Óticas, R$ reais no ticket médio. Então, pô, aqui se eu tiver um frete de R$ reais é tranquilo pra eu dar um frete grátis. Então, eu vou tentar trabalhar nas regiões mais próximas. Ah, mas o que, que vai adiantar eu dar frete na minha região mais próxima? Vamos lá em cima de novo, volta lá no começo do relatório. Aqui, ah, eu tô no Nordeste. Cara, você tem 9% das vendas acontecendo pro Nordeste tá então se você cria boas condições para cá ah eu tô no sudeste cria pelo menos boas condições para o sudeste ah eu tô no sul cria boas condições para o sul tá certo então vá criando condições para o seu negócio tá e não ah mas o Ricardo Eletro tem ah mas o fulano cara ah mas o Beltrano tem ah mas o Ciclano tem deixa loucura para quem quer quem tem dinheiro para fazer loucura ou não tem mas faz loucura igual tá Porcentagem do frete sobre as vendas, ó, isso aqui é o valor médio que o frete representa sobre as vendas, tá? Então, ah, eu tenho frete, o frete do meu produto representa 50% do valor do produto. Nenhuma categoria aqui tem 50%, então, peraí, deixa eu ver, eu tô fora da categoria, isso pode dificultar a minha venda. Então, eu vou tentar trabalhar dentro disso, tá certo? Então, pessoal... Esse relatório aqui, ó, visite o site né, o Move, vocês podem entrar, mas aqui embaixo eu vou deixar o link também para que vocês façam o download dessa apresentação. Eu quero agradecer a NeoAtlas Atlas aí pela qualidade de apresentação. Eu adorei esse relatório, adorei esse relatório, tá? Ele é do primeiro semestre de 2018, então é um relatório extremamente atualizado, tá certo? Então não esqueçam e não deixem de se ligar nisso. Tá? Conhecer o seu público é extremamente necessário extremamente importante, tá? E se você ainda não está no nosso evento, 26 e 27 de outubro, profissão e-commerce em São Paulo, Centro de Convenções Frei Caneca, um evento de e-commerce marketplace, dois dias de evento, mais de 21 palestras e contamos com, contamos com você lá, tá certo? Se você gostou, dá o seu likezinho aqui, não esquece, por favor, isso me ajuda a balizar, isso me ajuda, isso ajuda também o YouTube a identificar e entregar mais para você, Desculpa o vídeo tão longo, mas era um relatório longo pra gente analisar e que trabalhado a trabalho, então se tivermos preguiça não chegaremos a lugar nenhum. Lembra de se inscrever no canal, conta comigo, tamo junto, um grande abraço, valeu!